Tava guardando as coisas aqui e fui experimentar essa gelatina, gente, que coisa horrorosa. Oh. É dessa fruta aqui, ó, esmago. É verde e tem cara de ser tóxico. Sabe o que é ruim? Uh. Tem alguém aí? <risos> Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá E hoje é domingo, dia de quê? Uh, Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Por eu comprei tudo isso por conta de quê? Depois do Natal, como eu já havia comentado, muitas coisas entram em promoção E aí eu e Ana fomos no mercado chamado Ocean, que Fica num local chamado Corona E lá tava com muita promoção de um... Zwot, que seria mais ou menos uns 80 ou sei lá, 50 centavos um real, vamos dizer E tinha as outras coisas em promoção Então eu aproveitei lá pra comprar uma coisa que eu queria muito E aí comprei outras coisas já também Eu comprei essa almofadinha, tava 12 Zwot E ela é durinha, então ou vai ser pra eu encostar a cabeça certinho assim Ou vai ser pra combinar com as duas que eu tenho ali Que, que é um cobertorzinho, porque eu trouxe um do Brasil Que eu paguei 50 reais e lá tava por 16 então eu aproveitei e comprei um também Porque ele é bem fofinho e eu gosto muito Dessas mantinhas. Comprei esses potinhos Eu acho que eu já mostrei, falei pra vocês Mas eu tô organizando o meu guarda-roupa E eu coloco isso daqui, tipo, produto dentro De um real caro. Eu comprei Cerca de cinco. Fonja pra manter De estoque aqui em casa, porque, né É sempre bom, não tem uma máquina de lavar. É um detergente, né, tava tá um real Tudo que é um real é muito bom, né Porque tava barato. Fui tomar banho ontem E aí eu vi que tava acabando o sabonete E aí eu parei pra pensar que se acaba o sabonete líquido, não tem nenhum pra dar pra alguém, por exemplo, que vem aqui tomar banho, ou sei lá, eu e aí eu comprei esses dois aqui também do R$1,00, pra deixar de reserva caso seja necessário aí do R$1,00 também comprei elastiquinhos, porque vai que um dia eu precise do R$1,00 também comprei isso aqui e também que se chama cola super bonder eu comprei duas e do um real eu comprei esses lencinhos de limpeza aí pulando do um real e indo pra outros produtos eu comprei isso daqui que ele é um mixer e aí vem várias ferramentas eu comprei porque tem aquela ferramenta de cortar cebola bem aqui eu já fiz um vídeo mostrando um produto que eu comprei pelo Patch Comet mas é, é um pouco difícil cortar a cebola com ele porque as lâminas não são tão afiadas quanto eu achava. Quando a lâmina não é muito afiada, ele fica prendendo e aí é difícil cortar. Então, vamos fazer um unboxing disso agora. Então, vem isso aqui, vem isso aqui, vem isso, vem coisa de bater bolo e aí vem a peça. Então, basicamente, eu comprei pra moer. Produto, sabe? Eu comprei esse ó. É da marca Scarlett, e, e tem uma potência de 700 watts. E aí você liga na tomada e faz zoom, zoom. Tava por 80 reais, 84 watts, se eu não me engano, ou um pouquinho menos, ou 64. Era um desses dois valores. Eu vou com, usar, se alguém quiser, me manda uma mensagem no Instagram que eu consigo responder ou me manda um, uma mensagem aqui embaixo que eu respondo se foi bom ou não porque eu vou fazer comida e aí eu vou testar Comprei queijo, um pouquinho temperado assim, 7 watt, um queijo assim Esses queijos temperadinhos assim ó, que tem castanhas essas coisas assim Eles são realmente mais caros Tô numa coisa louca, numa relação louca com rumos Maravilhoso Comprei hibisco lá também, tem gelatina assim, olha que legal, é uma gelatina assim. O iogurte que vende aqui se chama Yogobela, esse sem açúcar. Eu comprei um vinho para experimentar, se chama Cavignon, um vinho francês e é Merlot. Gelatinas, elas são sem açúcar, pelo menos que eu tava lendo aqui. O vinho custou 26. esses Danones custam um. Aí, ah, tá pesado também, porque eu já fiz o... Comprei isso aqui, papel, papel. Aí na coisa de um real também tinha sal pra vender. Eu não tinha sal, todos os sal que eu tenho aqui em casa, geralmente eu compro sal assim, inspirado com alho. Eu comprei isso aqui porque é indicação da minha amiga Flávia, que é shampoo e sabonete de pepino, eu fui na casa dela, usei o shampoo dela e é muito gostoso isso daqui, normal assim, desse jeito deu 20 watts é caro, achei caro, mas é um tubão, não vou, vou usar isso aqui uns 2, 3 meses, ou 2 é um shampoo neutro, porque a água daqui do, da Polônia, acho que da Europa toda, ela tem alguma coisa na água que deixa o cabelo mais ruim o meu cabelo já é ruim, mas é com cabelo, com... Com os minerais que tem na água, já fica pior. Então eu comprei para limpar e aí depois usar um outro shampoo que eu já tenho. Pramos isso daqui também, eu e a Ana, porque eu acho que isso aqui é para desentupir ralo. Tipo de verde, sabe? E peito de peru a gente compra assim, ó. Gosto de comprar também no mercado, é Soura. Que é bicarbonato de sódio Comprei isso daqui pra experimentar das, Dos produtos naturais, meio natureba, assim é, Pra ver se isso daqui é farelo de aveia Ou farelo de soja, farelo de aveia porque... Aí pra finalizar, eu comprei esse produto aqui Um hidratante pra mão de baunilha, argã e baunilha Porque tava muito cheiroso E aí pra finalizar, eu comprei essa faca aqui Olhando pra ela, ela não é nada, né? mas meu, isso aqui tem um fio, ó. Ai, que não vai fazer agora. Ela é muito afiada, é uma faquinha bem de uns watts, mas é muito afiada, então tem que tomar cuidado, mexer com ela fica até com medo. A compra deu mais ou menos uns 200 watts. Eu falo sempre o valor total da compra, porque às vezes uma pessoa que está tentando vir aqui para Polônia Pode querer saber quanto mais ou menos custa. Eu não comprei comida em si, eu comprei produtos assim variados, né? Porque eu precisava. Porque essas coisas assim não são coisas que acabam rápido. Então, geralmente, coisas que. Ih, mais isso, né? Então, geralmente, coisas que não acabam rápido, assim, que são de quantidade, a gente compra mesmo pra durar. Então, geralmente, quando vai fazer essas compras elas são mais caras, ela compra geralmente dá mais caro. Mas agora durante a semana, tipo, o que, que eu vou fazer? Eu já tenho, eu já tenho as coisas. Por exemplo, isso aqui. Aí eu misturo com leite que eu já também tenho. Aí frango, eu compro uma caixinha de frango, já vem sei lá cinco pedaços de frango. Eu faço para semana toda. É, então Durante a semana você vai comprando as coisinhas que faltam e não dão não, não caros assim E aí, fruta, vocês não viram fruta aqui, porque Tem uma quitanda, eu vou parar de comprar fruta nos mercados Porque tem uma quitanda aqui perto de casa E eles vendem fruta, verdura, que é muito baratinho, muito mesmo Às vezes eu vou lá, trago uma sacolinha de cogumelo Que no mercado custa 4, mas lá custa... Não sei quanto custa, mas assim... É... Eu fui aquele dia com uma sacolinha e eu, no mercado custa três e pouquinho, com uma sacolinha de, cheia de cogumelo, eu paguei, sei lá, dois. Então, algumas coisas variam e é bom comprar lá nas quitandinhas E é isso, essa foi a minha compra, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam, me digam aí embaixo se vocês gostam de vídeos assim. Se vocês não gostarem, eu vou parar de fazer porque, né, vídeo <risos> dá um pouquinho de trabalho. Mas é isso, espero que vocês fiquem bem, um beijão.